Olá, bem-vindo ao tutorial de configuração do Xdebug no VS Code. Meu nome é Reinaldo Barreto e esse tutorial faz parte do curso do Forme Framework utilizando Xdebug e o Wamp Server e VS Code. Se você quer só aprender a utilizar no VS Code, pode continuar nesse tutorial, não vai ter problema. Na situação que nós estamos, o xDebug já está configurado no nosso AMP Server. Nós estamos com o VS Code aberto. Tudo que nós temos que fazer é vir aqui nessa baratinha lateral, que é o debug, clicar nela ou Ctrl Shift D. Quando mudar a tela, ao lado dessa setinha verde, é clicar aqui e adicionar uma nova configuração. Selecionar PHP. Como nós vamos fazer um debug em um servidor local, só essa configuração é o suficiente. Se fosse um debug em um servidor remoto, teríamos que incluir mais alguns parâmetros. Na descrição do vídeo, você tem o link do vídeo de configuração do AmpServe, o link do texto de configuração do xdebug no amp Server, e o link de configuração do xdebug para acesso remoto no VS Code, todos eles dentro da documentação do wiki do Formidinho. Aqui é só clicar, fechar. Vamos no nosso código. Eu vou pegar a tela, acesso perfil menu. Ao lado do número, se você for passando mal, você vai ver que vai formar uma bolinha vermelha. É só você Clicar onde você deseja que o breakpoint pare. Vou colocar um breakpoint também. Não, só esse breakpoint vai ser o suficiente. Depois que você colocar o breakpoint, você tem que voltar na baratinha. Apertar a seta verde. Quando você fizer isso, você vai observar que a barra inferior do VS Code mudou de azul para laranja e apareceu essa outra barra aqui, flutuante, que é para você mover de um lado para o outro para facilitar o seu debug. Nesse instante, o xDebug está conversando com o servidor do AMP Server. Vamos no nosso código, eu vou chamar a tela, acesso o perfil menu, o está piscando e o breakpoint parou aqui. Se eu passar o mouse em cima de alguns elementos, como por exemplo, FRM, eu vou ver os valores carregados. Eu posso ir debugando etapa a etapa. Se eu der play, ele continua seguindo até o próximo breakpoint. E a configuração é basicamente isso, não tem muito mistério.